E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer para remover essa, essa, essa, esses minutos né, de tentativa de inserção de senha nos aparelhos iPhone e iPad de chip. Tá? É, lembrando que ele vai retornar aos, aos minutos que ele tinha antes. Ou ele vai ficar inativo, ou ele vai pedir para você inserir a senha novamente, né? No caso, a senha anterior, tá? Esses minutos aqui, ó, 24.888.034 mil, 24 minutos, vai sumir essa mensagem aqui e vai possibilitar o aparelho de estar tá digitando a senha novamente. Reparem que ele está sem chip, tá? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão precisar aí de um chip, com conexão, né, de um chip de dados, né, um chip aí que tenha é, internet, no caso, vocês vão estar tá inserindo esse chip no aparelho, tá? Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem, um vídeo muito rápido. Vocês vão inserir um chip com internet, né, com internet 3G, 4G no aparelho e vão simplesmente desligar o aparelho. Prestem bem atenção, eu vou estar tá desligando ele. Vou desligar esse aparelho, desliguei ele novamente, na pele do botão, né? Vou desligar ele. E após desligar, a gente vai ligar ele novamente. A gente vai estar tá ligando o, o, o iPhone novamente, tá? Após ele desligar. Vamos ver aqui, vou, des... vou ligar ele agora. Peraí um pouquinho. O iPhone 5, ele demora um pouco para desligar, né? Mesmo depois que você aperta, você é, desliza, né? Para ele estar tá desligando. Pronto, é, vamos esperar ele aqui ligar agora para me mostrar para vocês como que faz para estar tá tirando esse limite, né? Para estar tá tirando esses minutos ali que pede para você estar tá digitando a senha, né? São minutos assim, é absurdo, né? <risos> Mais de 20 mi milhões de minutos, né? Mais de 20 milhões de minutos para você estar tá digitando a senha. Olha aí só, vou ligar ele, tá ligando, né? esperar vejam só ainda tá buscando olha lá ó conexão 3g tá vendo deu ali ó 3g reparem bem hein? 3g é só deixar o chip 3g dentro do aparelho e vocês vão ver que ele vai estar tá mudando ali né o é que, que vocês fazem? Ele está buscando e está 3G. Vocês pegam aí o, o, o seu clipe né, para tirar o chip. Vou colocar na tela para vocês verem. Você pega o clipe para tirar o chip, retira o chip, coloca o chip novamente. Olhem só. E coloca o chip novamente. Ó. Agora já deu sinal. Reparem no contador. O que, que vai acontecer no contador? só, inativo. O contador sumiu. Agora, reparem bem. Você aqui, ó, vou desligar e ligar ele de novo. E tá dando aqui inativo, tá vendo? No caso, esse aparelho ele não pediu para estar tá inserindo a senha, porque ele estava inativo antes, né, de tá pedindo esse tanto de minuto aí para estar tá inserindo a senha mas no caso de aparelhos que é, tinha uma contagem menos né uma contagem menor ou não tinham é, contagem alguma né ele vai pedir a senha no caso desse aparelho aqui ele tá dando inativo né vou tirar aqui o chip novamente para ver se tem alguma coisa mas acredito que não esse aparelho aqui ele já estava inativo no caso vou colocar aqui o chip novamente quando dá o 3G, aquela contagem absurda, ela some. Entendeu? Quando dá o 3G, aquela contagem some. Realmente o aparelho estava nativo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É, se não se inscreveu, se inscreva no canal. É, não deixe tá, de comentar e deixe seu like aí no vídeo para estar tá ajudando o crescimento aí. Beleza? Tchau, tchau.